O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheia de alegria, ele vai, vende todos os seus bens... E compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pedra preciosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estranho, né? Evangelho de hoje, palavra do Senhor, né? Estranho, mas é, viu? Mas é a palavra de Deus mesmo. Hoje nós vimos aqui na primeira leitura, nesse livro do Êxodo. Os realistas, quando vêm o rosto de Moisés brilhar, sente-se temor, fica meio apavorado. Por que esse temor que eles têm? o temor deles é a impressão da manifestação divina através daquele mediador chamado Moisés. E Já era a tradição dos judeus de quando chegavam perto desses mediadores eles sentirem a presença de Deus. Então, já era a tradição deles sentir, quando chegava perto do mediador, perto do profeta, sentir que ali existia a presença de Deus. Então, nessa leitura aqui, nós vemos que quando eles vêm, Moisés descendo do monte, com o rosto resplandecente, eles sabem que ali está a presença, ali está Deus presente naquela pessoa. E como é bonito nós vemos essa passagem aqui, né? Que Moisés sobe ao monte, depois desce, com as leis nas mãos. leis que são essas? Que normas são essas? Severas para punir seus filhos? Ou caminho de salvação? Caminho de salvação. Quando ele desce do monte com as tábuas na mão, mostrando. Ao povo, as leis, os dez mandamentos Significa que ali está a nossa salvação Deus dá a Moisés Para mostrar ao mundo todo O caminho que nós devemos percorrer Para buscarmos a salvação E esse caminho é servir-se aos dez mandamentos da lei de Deus Quando nós cumprimos os mandamentos Nós estamos no caminho da luz, nessa luz que resplendou no, no rosto de, de, de Moisés. Então, Deus falou com Moisés, conversou com Moisés e deu a ele a fonte da salvação de cada um de nós. Tantos anos se passaram isso, quanto tempo. Mas através da palavra, nós sabemos que o que Deus fez foi dar a Moisés para apresentar aos seus filhos o caminho da salvação. E essa luz reflete sempre, como refletiu no Papa João, João 23, em todos os santos, essa, essa fonte, essa luz que brilha, reflete e pode refletir em todos nós, quando nós buscamos o Deus verdadeiro. Quando nós amamos de verdade, Deus resplandece no rosto de cada um, uma luz que brilha no rosto de um verdadeiro cristão. Então, os queridos irmãos, a mensagem de hoje é para que nós também buscamos esse Deus de verdade, para resplandecer em nós a luz de Deus. Olha o que, é que diz o Salmo 33, lá no versículo 6. Olhai para Deus e sereis radiantes, não serão confundidas vossas faces. Isso é que diz o Salmo 33, versículo 6. Então, quem recusa Cristo nunca vai ver a luz de Deus resplandecer. Temos que buscar pelos meios que nós temos, nós sabemos quais são os meios, essa luz que pode resplandecer em cada um de nós. E essa luz que resplandece, que brilha, a luz de Deus que aparece resplandecendo em Moisés, resplandece em Jesus para nós hoje. Então é esse caminho que nós devemos tomar, buscar a luz, viver os mandamentos que são as normas que Deus nos deu para o nosso bem, para a nossa salvação. E o evangelho de hoje, essas duas parábolas, mostra a preciosidade, a preciosidade do evangelho, mostra que a pregação de Cristo, a homilia que Cristo fez através dessas duas parábolas, Mostrando os tesouros, descobertos, são verdadeiras pérolas, que vale a pena vender tudo e comprar aquela joia. Foi que fez o homem sábio, vendeu tudo o que tinha e foi buscar a pedra preciosa, a pedra com maior valor. Comprar o terreno, que ali vai ter essas pedras de grandes valores. Então o senhor, o homem sábio, que busca... Tudo aquilo que sabe que para ele vai ser a sua riqueza. Mas o evangelho, ele revela o quê? O que, que ele está revelando nesse momento? O que, que Jesus? A descoberta da pedra preciosa para cada um de nós. Que vale a pena dispor das coisas do mundo. De dispor de todas as coisas para corrermos atrás dessa pedra preciosa. Chamada Cristo. Essa pedra, vale a pena dispor, que é o caminho da nossa salvação. O que adianta nós ficarmos aqui atrás de, dos bens que são transitórios, os bens materiais são transitórios, passam, tudo passa, nada vai ficar. Agora, essa pedra preciosa que Jesus fala aqui, essa é para a vida eterna. É por isso que ele faz, ele, ele conta essas parábolas, Deixa, vendeu tudo, foi sábio. Nós também, cristãos de hoje, devemos ser sábios de abandonar, deixar as coisas, não correr muito atrás das coisas materiais e sim buscar a pérola espiritual que é Cristo, aquela que nos mostra o caminho da salvação, aquela que é a luz que resplandece dentro de nós. É dessa pérola que Jesus está falando. Então, buscar as riquezas transitórias desse mundo não é tão compensativo assim. Nós sabemos quantos bilionários, pessoas riquíssimas, morreram, deixaram tudo. E a Bíblia fala, né? Que essa riqueza fica para estranho. E fica. Tudo que um homem constrói aqui, ele pode constrói, construir um monumento, um império, mas vai ficar na mão de estranhos. que começa a ficar lá para filhos, gerros, noras, netos marido de neta, de bisneto e assim vai embora, vai tudo na mão de estranho, não fica, ninguém leva. E às vezes nós corremos atrás dessas pedras, de construir monumentos aqui, e esquecemos as pedras preciosas que é Cristo. Então, é ir em busca desse tesouro. Fala tesouro, pérola preciosíssima. Que tesouro que é essa pérola preciosíssima? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. O reino é essa pedra. O próprio Cristo é essa pedra. Dar tudo a Cristo é lucro. Então é dessa maneira que cada um de nós temos que procurar viver. O evangelho hoje é bem simples, nos deixa bem claro. É uma mensagem claríssima que qualquer um entende. Buscar a pedra preciosíssima que é Cristo. O centro de tudo. É esse que nós, como verdadeiros cristãos, é essa pedra que nós devemos buscá-la, procurar -la, dar tudo por ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.